vamos ter, na minha opinião, devido ao resultado de ontem, um, resultado, um jogo ainda mais difícil, pelo facto do, do Sporting ter perdido dois pontos naquilo que era a sua aproximação ao seu objetivo mínimo, que seguramente será o aparamento para a Liga dos Campeões. Sim, eu acho que vai, vai, ter, que, vai ter que dar tudo, provavelmente, não é que não, não fosse dar, mas percebendo que vai haver um confronto direto entre o Efica e o Porto. Um, acredito, acredito que na cabeça do, do Ruben, no segundo lugar, ainda esteja muito presente e para esse segundo lugar poder ser possível, um, vai depender também de que o Porto possa não fazer, mas acima de tudo vai, vai ter que passar muito por uma vitória no, no, no Jamor e, e nesse sentido é, é, cabe-nos a nós também contrariar esse favoritismo natural e evidente que há do, do, do Sporting, mas não, ninguém nos pode retirar a ambição de, de querer discutir este jogo e doar a vitória. O lema desta casa tem sido vir a, a dar passos consistentes na, naquilo que é o crescimento, hum, isso poderá acontecer, não, não digo que não seja, porque estamos matematicamente estamos a três pontos e pode acontecer, porque faltam oito jornadas e não sabemos o futuro e vamos tentar ganhar os 24 pontos que estão em disputa, portanto, uh, não é objetivo, não é objetivo, isso claramente não é objetivo, uh, agora é um cenário que é possível, com tão poucos pontos em, em disputa. Poucos, quando digo pontos, 24 pontos, dá para muita coisa. A nossa preparação não, não muda muito, uh, aliás, não muda quase nada de, de semana para semana, porque para nós uh, os, os jogos acabam por ser todos, ter, ter todos o mesmo peso. Uh, sabemos que o Sporting é uma equipa que, que, que está a lutar por objetivos e, e portanto, que tem uh, o seu quê de, de, de ansiedade para entrar no jogo forte, para, para pegar no jogo, para impor o seu jogo. Um, sabemos disso, sabemos também o que, é que, o que é que podemos fazer para contrapor, sabemos também da importância que tem o jogo do Sporting na, entre linhas e temos que estar, estar muito atentos também a essa, a essa fase do jogo e sabemos que, apesar de ser um jogo que temos que ter paciência, também não podemos ser passivos e não vamos ser passivos.